O que é isso, Carla, ser referência? É você ter um nome ou uma marca fortes. Como assim, Carla, eu tenho uma marca? Não tenho nem logotipo no meu consultório, nada. Pode ser o seu nome mesmo, ou você criar uma marca para o seu consultório, principalmente se uh, o seu objetivo é crescer, é crescer em estrutura física também, eu recomendo que você tenha um nome. Um nome para a clínica, pode estar tá ligado ao seu sobrenome, pode não ter nada a ver com isso. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais você é recomendado, ser referência ser recomendado, é ser visto de uma maneira que as pessoas te enxerguem como um profissional competente, referência. Então, querem uma informação sobre dor dor de dente? Né? dor de dente é como os pacientes falam e eles sabem que você dá esse tipo de informação você faz divulgações, você faz conteúdos nas redes sociais, por exemplo que ajudam as pessoas é você que aparece para elas falando de, da, da importância da ortodontia é você que fala sobre dores musculares, sobre bruxismo, é você então você começa a ser visto como referência. Você faz parcerias, por exemplo, e os colegas come começam a te indicar para os pacientes deles. Você, para os pacientes deles, é uma referência. Então já vem para o seu consultório praticamente fechado para fazer o tratamento. Por quê? Você já foi referenciado, você já foi indicado. É, hoje em dia, Qualquer colega, mesmo que seja recém-formado, né, pode construir essa autoridade como sendo uma referência na área em que atua. E pode ser em qualquer área, tá? Aqui, você visto como referência, sendo visto como referência, você pode também cobrar mais pelos seus atendimentos. Né? Você vai ser mais procurado. Fila que de espera também. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a Apple. Porque é que a Apple cobra o que cobra. Ela é valorizada? Os produtos dela são valorizados? São. Tem diferenciais? Tem. Tem fila de espera? Quando vão lançar um, um novo modelo de, de iPhone, não tem gente que fica até acampada na frente das lojas, esperando a loja abrir, porque quer ser os primeiros a comprar o iPhone? E o valor não é baixo. Então, ser referência diz respeito a como você é visto é você ser visto como competente, aquela pessoa que resolve o problema, que tem a solução.